199 aqui tem meus né meus não sei o que é. só tem 32 ouro tem dois anos parabéns então eu irei jogar o a última mas eu vou jogar na América eu deixei jogar na América a última para encerrar se demorar muito eu só 15, 15 segundos eu tenho 15, 15 segundos 15 minutos se não for tão longa eu vou mais uma mas se for muito longa eu não vou porque eu não quero eu não quero muito, senão vai demorar muito novamente estamos perdendo zona, com a zona ser ativada estamos perdendo eu não, não estou entendendo já estamos encurralados A zona, D, a zona D nossa está sendo desativada. A América, a América está bem tranquila. Está acontecendo. A América bem tranquila aqui. Eu cheguei. Cheguei para causar. Para desativar essas bosta. Você vê que os nome do cara. Dá para ver que é tudo noob. Assim, os caras é, normal Não são aqueles caras difíceis de matar de matar não, né? Regine? Não sei Mas eu vi granada aqui Sua vagabunda! Vai, é maldesto! Molesto! Uai, vagabunda! Me tira! Me tira que você conseguiu me matar! Consegui matar também Sua vagabunda mano. Filha da puta Ai caralho, eu vi ainda Tem problema não, vocês estão perdendo, não adianta mais Nós vamos segurar vocês até Mentira, vai rápido por favor, eu querendo mais de uma partida. Ah, mas tu mais no cu esse molesto. Mata esse filha da puta. Ele é o único que tá jogando. Matou Matou Tem um vivo Tem um vivo Ele vai desativar nossa zona Mas se esse filho da puta fizer isso Ele vai continuar ele está desativando a zona C, corre! Corre caralho! Corre! Ai, corre! Mas eu parei com a correndo, nem minha avó corre mais do que isso! Mas eu queria muito que você estasse Para com isso, filha da puta! Tem algum problema? Olha o céu lindo, eu nunca olhei pro céu. É água isso. Estamos muito bem ferrando. Eu amo Resultado da, da melhor partida: Eu com. Matei um. Mas eu fiquei em segundo. O que aconteceu? Já ganhei de ontem e de hoje. Ah, porque meu fuso horário tá diferente. Amanhã ah, é só voltar. E jogar também. gosto desse meu fusolário. Do meu fuso E olha que eu tô jogando de manhã. Estou jogando de manhã. A boa notícia, nós teremos mais tempo. Temos agora 8 minutos para fazer um jogo bom. E por último pra encerrar vai ser o The Art Match, Depois terminar ser 8.. 8 minutos de e... manuel. Veja onde, onde o jogo me colocou A América não está jogando A América desistiu de jogar da... Ah, o molesto O que que tá aconteceu, o que, que aconteceu disso? A partir da... acabou de começar Já tô vendo aqui Essas bolsas é eu entrar o Molesto, a vagabunda O que Mas eu errei tudo. Filha da puta tá invisível. Filha da puta tá invisível. Ah, não tem graça de mapa. É um dos mapas que eu jogo pouco. Mano, eu vou pra América, desculpa. Vou pra América não. Vamos tentar aqui. Que a Ásia joga pouco, joga muito pouco. Só quatro servidores com é quatro servidores ativos na Ásia agora por enquanto. E nós temos seis minutos porque eu perdi meu tempo com aquele mapa e eu não queria o mesmo mapa. Qual é esse nome desse mapa aqui? Agora só tem eu e mais um cara. Ai filha da puta mas tá difícil aqui, hein? Ele tá no Android. Uai caralho, filha da puta, de onde você brotou? É difícil, hein? Tá, é muito difícil. Que isso? Ah, eu sou o time azul. Ai, caralho Mas é difícil, hein? Morreu dois, muito bom. Ele voltou? Ele não voltou? Mas ele está no Android, corajoso Mas eu sou um estrategista Ô filha da puta Desativando minha zona, eu não aceito Muito fácil, porque ele está no Android, desculpa Termina, f falta dois minutos, eu tenho mais de dois minutos, ou seja, ainda, ou seja, ainda dará pra me conectar em outro morrer quatro vezes Não acredito que eu fiz tudo isso sozinho Se eu não conseguisse, eu ainda morri uma vez eu Consegui matar ele Resultado da partida, muito bom, parabéns Tô muito fã E eu dei esse mapa, Gemini Gemini Porte mas nossa equipe está ganhando, vou colocar minha esperança Por água abaixo nessa equipe, filha da puta Ai, é mapa, filha da puta, eu estou sozinho Mas toma no cu Olha é o um molesto Vai caralho que susto, filha da puta, não me assusta Mas vai tomar no cu, agora sai Eu já odeio esse mapa, ainda mais fazendo isso Bora filha da puta, sai do mapa novo. Demorou muito pra encontrar um jogo E infelizmente gente terminou o tempo Então eu vou jogar o The para Match Pra encerrar E que eu quero assistir ah, Mas eu cliquei sem querer O The Match, é, o objetivo é tomar no cu E proteger E tentar matar Seja seja, é o cu Que é o mais importante da nossa vida Sem o cu a gente não cagaria eu estou com medo, ele não apareceu Ele não apareceu até agora Mas com essa cabeçona de abóbora filha da puta, com certeza ele vai conseguir ver Não deveria ter usado o detector Não entro meu amigo, não entro mais Foda-se você, foda-se agora O susto que eu levei aqui não vale a pena mais entrar Não entro Foda-se, eu só quero o XP mesmo, o jogo, desculpa Ok, eu vou entrar. Ah, entrou mais um. Onde eles estão? Eu ainda não testei essa arma. Uai, filha da Ué, caralho! Ele já tava esperando Foda assim Não quero entrar, não quero Vamos despertar, parabéns pra vocês Conseguiram ser um filho da puta Mais possível no mundo Mas você tomou no cu muito, você renasceu Na frente dele Mas eu vou narrar aqui gente não vou narrar não Vou gastar minha, minha garganta pra ele, não Mas tá foda aí Também tá errando granada, amigo 1.59 com essa vagabunda, eu vou, eu vou comprar essa vagabunda também, antes que eu gasto meu olho todo Mas tomou no cu muito, o vídeo é um filho da puta Terminou, finalmente E vamos encerrar Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Não vou entrar Não vou entrar, odeio vocês Cadê minha seta de mal? Vou entrar, não vai dar tempo e, Tomou no cu muito, tomou no cu do evento cara não teve nem tempo de respirar Não teve, não teve tempo de respirar O cara morreu duas vezes Mas meus pontos eu ganhei 200 Não ganhei nada, si que o que faria? de jogo é maldoso Mas tem sobreiros Eu não sei o que é isso E... Eu vou comprar essa vagabunda Eu vou comprar mais cara que possível Espera, eu tava com quanto de moedas? Estou gastando muito ouro, é ouro, né, moeda, não. Eu vou comprar tudo, vou comprar Sara Vagabunda também. Mas eu gostaria de ter astronauta. Estou entrando na pobreza. Agora sombrero. Só proteger a cabeça. Lembre-se lembre -se disso sempre proteger a cabeça. Eu, eu vou mudar, mas é muito. Eu comprei esse aqui, ó. Eu vou pra esse. Agora sim eu estou, estou pobre. Estou com 92 mil. E agora eu irei mudar meu personagem. Essa vagabunda aqui. Puta que pariu. Só no próximo vídeo. Mas não combinou. Mentira, no próximo vídeo não é agora. É agora, cara. É o último. Deixa eu ver quanto tempo de, de vídeo. 56 minutos. 56 minutos de vídeo. Vamos a hora de vídeo. Uma hora mais perdendo assim, eu, não... eu não quero entrar não, desculpa. O que aconteceu? Mas a América não está jogando. Vou testar essa arma aqui. Eu, eu não sei porque eu gosto de mais vezes. Pronto pessoal, encerrou o vídeo, encerrou o vídeo. Acabou, ninguém quer mais jogar. Foda-se. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Isso é histórico, parabéns, meu né, amigo, deu é o mais fácil da sua vida. Terminou, terminou, não tava gravando não, porra, terminou, não aguento mais.